senhoras e senhores, bem-vindos. Hoje eu quero começar uma coisa diferente, que é o quadro experimentando. E como hoje é a primeira vez que eu faço isso, estamos aqui com Coca-Cola Energy, o energético da Coca-Cola. Olha aí, três vezes mais cafeína, com guaraná e vitaminas B3 e B6. Vamos provar! É, tem um gosto bem de goganapa, hein, Dene. De Já tico umas vãos. Mano do céu. É muito bom. Um mesmo. É. É bom pra caramba. Tanto é que eu vou guardar essa matinha. Vamos aproveita. E pessoal, se vocês quiserem ver mais, se inscrevam. E se você e eu posso fazer capítulos especiais com a opinião de outras pessoas. Então... cara, me deu uma vontade de dançar... Esse foi o Experimentando. E até mais, meus amigos. Tchau!